olá, tudo bem? estou fazendo esse vídeo porque realmente eu quero compartilhar algo fantástico, algo mágico que está acontecendo na minha vida em uma velocidade muito rápida e é importante falar isso para vocês porque talvez você possa estar passando ou passou pelos mesmos problemas que passei me chamo Leandro Fonseca, sou graduado em marketing, mercadólogo por formação acadêmica meu CRE é 001926, sou especialista e consultor em marketing digital no final do ano passado eu conheci aí uma oportunidade dentro do modelo de negócio que é sensacional o qual vem desenvolvendo, o qual está me trazendo um resultado muito expressivo em muito pouco tempo eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de liberdade, eu sempre gostei de fazer coisas é, diferentes coisas que pudessem me proporcionar a verdadeira felicidade e para mim é verdadeira felicidade é poder é, compartilhar poder conversar com pessoas, é poder conhecer pessoas, é poder me movimentar, é poder não estar condicionado a tempo, é poder não estar condicionado a dinheiro, e acredito que a vida da maioria das pessoas, assim como a minha, é uma vida condicionada, onde você tem que sair é, para os mesmos lugares, nos mesmos horários, fazer as mesmas coisas, isso confesso que é algo que é, não me atrai, na realidade eu nunca gostei, sempre procurei algo que eu pudesse ter liberdade, liberdade de tempo e liberdade de dinheiro e isso realmente está acontecendo na minha vida e eu quero compartilhar isso com vocês de uma forma que seja muito simples, de uma forma que toque o teu coração então se alguém te passou esse vídeo é porque eu acredito que realmente gosta de você é porque realmente ama você e espero que esse vídeo faça sentido espero que essa mensagem faça sentido na sua vida conheci um modelo de negócio que se chama o marketing de relacionamento há muito pouco tempo atrás, há mais ou menos aí uns cinco meses atrás, que eu comecei a desenvolver esse negócio de forma profissional. Mais ou menos cinco meses atrás, eu conheci pessoas fantásticas, maravilhosas, que me falaram, Leandro, esse negócio é muito simples, faça as coisas simples e duplique essas coisas simples que o resultado vai vir. Eu só não imaginava que o resultado viria uma velocidade tão grande. E realmente ele está acontecendo. E hoje eu me projeto para encerrar esse ano... É, eu ontem, exatamente ontem, conversei com uma menina que ela disse olha, atualmente eu faço a minha atividade principal, o meu plano A e o meu plano B é o modelo de marketing de relacionamento aquilo me tocou muito porque na verdade o meu plano A continua sendo o meu trabalho tradicional e o meu plano B é o marketing de relacionamento só que o meu plano B hoje, o meu ganho é maior que o meu plano A então eu, eu tenho certeza, eu tenho convicção que vai virar o ano, o próximo ano o meu plano A vai ser o marketing de relacionamento. Eu vou realizar um sonho da minha vida. Eu vou realizar o sonho de ter liberdade de tempo e de dinheiro. Liberdade de eu, de eu possa me locomover, de eu possa fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. E o um modelo de marketing de relacionamento está me permitindo isso. E eu vejo que o meu sonho está cada vez mais próximo. Eu quero te convidar para se inscrever nesse canal, para acompanhar. Porque eu vou estar tá dando as dicas, você vai ver a evolução. É não só minha, mas a evolução de várias pessoas que estão trabalhando comigo e que é fantástico. Em muito pouco tempo, em menos de quatro, cinco meses, dois meses, aí a gente teve várias pessoas ganhando bonificações, como você pode estar conferindo. A gente teve, tem pessoas ganhando premiações, viagem para Orlando, via, cruzeiro. E muitas coisas legais, muitas coisas boas estão acontecendo realmente, porque essas pessoas decidiram fazer... É algo diferente, simplesmente algo diferente, se prender do, do preconceito, é, se der a oportunidade de serem pessoas ensináveis, isso é, uma, é algo que, que é, é uma premissa né, dentro desse modelo de negócio, seja uma pessoa ensinável, é, faça o que os teus líderes indicam, no momento que eu acreditei, no momento que os meus líderes falaram, Leandro, faça isso, isso, isso, e eu fiz a risca, as coisas começaram a acontecer uma velocidade muito grande, muito grande. Então eu quero passar essa mensagem para você que não entrou nesse modelo de negócio, eu quero te encorajar a entrar, eu quero é, te encorajar a conhecer algo fantástico, algo novo, faça da sua vida algo é, diferente, faça da sua vida algo gostoso, seja feliz como eu estou sendo, quero te passar essa energia, quero te encorajar e dizer se a pessoa te, te mandou esse vídeo, é porque realmente ela gosta e ela quer o teu bem, aprenda a ser uma pessoa ensinável, aprenda a fazer algo diferente, que coisas fantásticas irão acontecer na sua vida, uma das coisas que faz a diferença hoje na minha vida e que eu aprendi muito, muito rápido é ter gratidão, todos os dias eu tenho gratidão, gratidão pelo alimento, gratidão pelo meu carro, pela minha moto, pela minha casa, pelo meu teto, gratidão pelos meus amigos, pela minha namorada, pela minha família, é gratidão pelo ar que eu respiro todos os dias e gratidão pelas pessoas que eu tenho conhecido todos os dias, pessoas fantásticas, pessoas maravilhosas, gratidão pelos meus líderes é, me ensinarem, me inspirarem a ser uma pessoa melhor pois o mundo, o nosso país precisa de pessoas melhores muita gente falando em crise, muita gente falando em desemprego bom, quero dizer para vocês que eu e no meu time, eu nesse time da família de marketing, de relacionamentos, é, a gente não conhece essa palavra crise, a gente resolveu não participar da crise, é, a gente resolveu construir algo impactante na vida de milhares de pessoas, num período que o Brasil precisa. O Brasil precisa de pessoas melhores, sim. E nós estamos construindo esse nosso país melhor através é, das nossas mensagens, através do nosso modelo de negócio que está impactando e ajudando milhares de famílias. Se essa a mensagem que fez sentido para você, repasse ela para os seus amigos, deixe um comentário aqui embaixo, é, curta, te inscreva no meu canal, aqui eu vou estar tá passando dicas, sacadas de como eu estou fazendo para evoluir dessa forma é, rápida, que tem despertado o interesse de muitas pessoas, então compartilhe aí, aí, e vamos junto, vamos ao topo, tenho certeza que se você fizer esse negócio da forma que eu estou fazendo, com simplicidade, com excelência, sendo uma pessoa ensinável, respeitando os líderes, você vai mudar completamente a sua vida em, muito, em um período muito rápido, em muito pouco tempo, é como está acontecendo comigo. Um grande beijo no coração de todos, um forte abraço, não deixe de compartilhar, de mandar esse vídeo para a pessoa que você ama.